E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Phantom Abyss Multiplayer assíncrono de ambiente generado proceduralmente Rapaz, é muito difícil explicar, vamos jogar então Você tem uma chance de pegar a relíquia hum, Legal Será que Aventureiro? Traga-me a relíquia Pelo que eu entendi rapaz, é pesado. Você tem que explorar o templo, escapando das armadilhas e pegar a relíquia antes dos outros jogadores. Os outros jogadores não interferem na sua, no seu jogo, mas você consegue visualizar os fant fantasmas deles, tipo aqueles jogos de corrida, sabe? A gente viu na né, três, 3 o trailer e achou interessante Ele lembrou do um jogo de celular Temple Run Nossa Um Temple Run em primeira pessoa, só que com esteroides Deslize enquanto corre É o típico jogo que eu, que eu morro pra caramba. Eu nem sequer estou vendo se eu deveria estar tá indo para o lado. Não estou prestando atenção em nada, só tô indo. Eu acho que é só o tutorial. A gente removeu o Motion Blur. Nossa senhora, muito quase. Tiramos o Motion Blur porque eu não curto viu eu não curto esse negócio não é terrível ai ai ai quase ai ai ai ai os Olimpíadas do Faustão pegamos na relíquia? Pegaram a relíquia pegar a relíquia pode da Aventureira oh, legal <risos> Enquanto tá eu estou curtindo, oh, ele se arremessa no ar. Achei que era relíquia, mas na verdade é só uma ferramenta. Imagina os caras que vão ficar mitão nesse jogo. O que eles não farão? Está tudo fechado. É bem legal a temática né, de templos. Coisa né? Indiana Jones. O que é mais moderno que Indiana Jones? Porque tudo isso é um grande tutorial. Ele tá com cara de. A relíquia. Agora é a relíquia. relíquia obtida. Que legal! Mas isso foi só um tutorial, né? Aparentemente, tinha outro caminho mais profundo. Só uma pessoa em todo mundo será capaz de concluir esse templo. Muito bem. Vem até mim. Tá bom. Parece pertinho, é só esticar o braço. Altar do Abismo Use links dos templos para desafiar seus amigos a vencerem templos em que você morreu Se alguém derrotar o templo, seu fantasma é liberado e você recupera o saque obtido na tentativa Cara, eu não tenho a menor noção da proposta, nem lendo <risos> Muito bem, aventureiro Eu sou o Tec, Deus do Abismo o abismo é minha prisão agora também é sua bem. a relíquia que você encontrou guarda um poder imenso ela é a chave para a nossa fuga encontre mais relíquias quando tiver suficiente conseguirei libertar nós dois desse lugar beleza deve ser tipo você mudar mudar de área que altar já tem explicação, fechamos amigos para tentar superar. Olha só. Tá louco, hein? Vamos entrar, vamos entrar! Fantasmas são jogadores do passado. Templo protegido por óleo da agonia. Cinco exploradores morreram aqui. Eu diria que seis exploradores morreram aqui. Olha lá. Ó. O Breeze. Vamos seguindo o Breezy. Vamos seguir com um pouco menos. um pouco mais de cautela. A oh. sobreviveu a queda. E jogadores morreram. Ah não, não morre na hora. Tudo bem. Tô achando, viu? Tô achando que esse já vai ser o nosso fim. Nossa! Minha nossa, deu tudo certo de uma forma esquisita. Não Briz, não, não nos deixe para trás Briz, por favor Eu preciso da sua companhia fantasma Ai minha nossa Ai ai ai, passamos as lâminas. Vai, aconteceu Opa! Parece é difícil. Que horas que sua arma? Vamos aguardar com calma. Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Passamos ali por baixo. <risos> Eu tenho medo de vir aqui. Vamos seguir a sombra vamos seguir a sombra. A gente só tem mais uma vida. Olha, uma coisa é certa: é divertido. Olha, achamos um tesouro. Chave incomum. Sabendo que essa chave incomum poderia servir. Lá onde a gente foi. Ai ah, minha nossa. Ah minha nossa. Uf. Por que que eu? Por que que a música tá assim? Olá, aventureiro. Olá. Altares como esse me permitem abençoar você. Puxa, que bom, cara. Tenho uma vida só. Chegue mais perto. Será que é verdade? Ah. Comprar? A gente não tem crédito. Guardião despertos. Olho da agonia. Dispara raio de calor. Ataca a cada 7 segundos. É o quê? Nossa, tá longe. A gente só, a gente só andou um pouquinho. Hum. Nossa, deu certo Nossa última vida E pelo jeito a gente é o pior fantasma de todos Ai, ah, que é isso, cara? Por favor, não atire em mim Calma. Nossa. Não somos o pior fantasma. É, é uma vitória muito grande. Até agora.. Agora foi o fim. <risos> Fantasma capturado Há uma sacrificada, você sofreu queda no segundo hangar, saque capturado O que é isso aqui? Meu ID é isso aqui? Copiado Isso aqui é para mandar para amigo, é isso? Isso aí ainda está na fase de desenvolvimento esse jogo Mas eu confesso que é bem divertido <risos> Vamos tentar fazer mais uma dungeon templo protegida por raiva profunda quatro exploradores morreram aqui vamos lá, vamos atrás imagina aqui uns dias tipo, mil exploradores morreram aqui não posso ficar para trás dá para quebrar os vasos os fantasmas aqui já estão mais muito mais exploradores não precisa ter tanta pressa eu acho talvez não sei se tem algo tentando nos matar mas é muito alucinante para não ter nada seguindo a gente. Eu sei o que isso vai virar. Vamos com calma vamos com calma vai dar certo. A gente achou um tesouro. Já incomum. É. Essa brincadeira de explorar Esse é seu curso. Oh, nossa! Tomando o primeiro coraçãozinho. Vamos, vamos, vamos Tô perdido, onde o fantasma vai? Parece que eu não esperava tomar um dano tão alto Tá Foi um fracasso A tentou explorar melhor Mas foi um fracasso Ai. Comprar a benção, a gente tem dinheiro agora. Corte longo, salto duplo. Que a gente a gente não recupera, a gente não recupera. A profunda ca caça você corre 3 metros por segundo. Nossa. A gente só passou um, uma parte. Tá todo mundo vivo, só o bobão aqui que tá com meio de HP Eu tô com um pouco receio dessa raiva profunda Olha ela lá, a raiva profunda, minha nossa Bom, Tá aí mais um jogo pra gente falar que a gente é ruim né, se a gente sobe ser ruim Talvez seja muito legal fazer live disso aqui viu? Acho que é um negócio interessante Bom, a gente vai ficando por aqui, vocês gostaram desse jogo? Eu gostei, eu gostei Tá precisando de um jogo divertido assim Não vou passar muita raiva, talvez, né? Às vezes faltando uns, uns centímetros pra pegar a relíquia e morrer Aí passar um pouquinho de raiva, mas no momento eu só dei risada se vocês gostaram, deixa o like, por favor é, Se inscreva no canal, dê nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Eu não sei se é um jogo indie, muito bem feito viu Vou Deixar seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário pra gente A gente gosta de estar tá lendo e respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo Pior amizade